Então pessoal, boa tarde, veja só, é até meio sem graça, com um pouco de vergonha que eu faço isso Eu vou colocar um vídeo colado com isso aqui que eu estou falando para vocês Para vocês verem o quanto eu era feliz enquanto eu era DJ Esse vídeo foi editado por um amigo meu, Toninho, que já vai fazer quase dois anos que faleceu E ainda é uma dor bastante aguda para mim né? Então, eu comprei uma controladora né? e Depois eu posso pôr uma foto dela para vocês na, na, na fanpage né? E eu tenho o software virtual, virtual DJ Mas eu só posso usar ele domesticamente Eu não posso trabalhar com ele E meu sonho é trabalhar né? Mas veja, a licença dele custa uh, 299 dólares Gente, eu vou colocar para vocês, eu gasto 110 reais por mês com hospedagem. Eu estou desde janeiro do ano passado com um recurso no auxílio-doença, porque cortaram o meu auxílio-doença e eu estou, eu, pessoalmente, sem renda. Eu não estou passando fome, eu não estou passando necessidade. A gente vive bem, mas eu não tenho como colocar... Tanto dinheiro uh, Numa coisa que é assim Tão importante para mim Sabe, veja bem uma coisa Se a gente fizer de novo a conta 300, mais ou menos 1.500 A fanpage Do Sono Positivo Tem 3.700 pessoas Se cada um de vocês Fizer um pix Um só De 40 centavos Olha só, entendeu? Eu consigo realizar meu sonho, voltar a trabalhar como DJ e ser a pessoa feliz que vocês vão ver no vídeo agora, que eu vou tirar o som para não ter problemas com direitos autorais, tá certo? Aguarda um instante. Pois é, né, pessoal? Não resta dúvidas que aquele cara com aquela camisa cor de burro quando foge. Era uma grande alegria, tinha uma grande paixão pela vida E veja bem uma coisa, foi essa paixão pela vida, esse amor pela vida Que me fez lutar, numa época em que não havia tratamento Sabe, que foi numa época em que o preconceito acabou comigo E que eu nunca mais pude ser DJ, entendeu? E eu dediquei os últimos 22 anos à causa HIV AIDS Agora Bater uma grande vontade de continuar com essa causa Mas também continuar a ser DJ Eu vou colocar aqui é, O, o e-mail do Pix, entendeu? Não precisa por mais de 40 centavos Mas ponha Porque se você puser E todos puserem Eu vou poder voltar a fazer essas coisas outra vez Vocês conseguem ver o sorriso só na esperança? Gente, me ajuda a ser feliz, por favor, muito obrigado.